Olá pessoal do F1 Horizon, hoje estou trazendo aqui mais um vídeo aqui para vocês de Fórmula 1 2014 no modo Cenários, tá? A playlist de modo de Cenários está aparecendo aí no card e vou ter uma 2 avisos rapidão aqui, Rapidex, que eu tive que gravar esse vídeo no computador e como vocês estão vendo aí, eu estou usando KineMaster, um editor de celular e porque meu editor de PC... Não quis mais funcionar, eu desinstalei ele, instalei de novo, daí eu desisti, cansei. Isso já tá tirando minha paciência já. E agora eu tô usando no celular, vai ser melhor agora. E se acostume com essa marca d'água, tá? porque eu não consigo tirar, tem que pagar para tirar a marca d'água. Incrível! Mas beleza. E daí eu também gravei no PC, porque eu, eu achei que o problema era que eu não conseguia gravar no celular, com a câmera né, do celular, então. Daí eu deletei e gravei no PC. Mas vai voltar no sendo console né, com o volante. É, mas é isso mesmo. Beleza? Valeu. Falou e tchau. Deixa o seu like. E bom, eu vou mostrar aí rapidinho aí para vocês. Né, que só vai faltar a Espanha né, para completar o um modo muito fácil. A gente já vai partir pro fácil ainda nesse vídeo. Defenda-se e repita a famosa vitória da Williams em 2012. Mano, uma coisa que eu achei muito esquisito na hora que eu, que eu tava gravando ali, ó, cê, essa Williams de 2014 não é toda azul assim, isso é montagem, quer ver? Ó? Olha, olha nessa parte que eu tô dando zoom aí, ó. Isso é o patrocínio da Martin, e aqui não tem, não tem nenhuma listra vermelha aqui que era pra ter mesmo. Então é montagem essa volta aqui, eu pensei que era tipo pintada mesmo de real. Hoje podemos ter uma repetição do Grande Prêmio da Espanha de 2012. A Williams está liderando, mas talvez nem isso seja suficiente contra o ritmo incansável do favorito da torcida, Fernando Alonso. Olha só, então estamos aqui novamente, é a terceira vez que eu estou vendo essa, essa pista, né? Eu não sei como que eu faço, como é que eu ando nessa pista, né? Faz muito tempo que eu não ando nessa pista. Eu sei, eu sei um pouco só, né? Não sei. Não, não, não lembro onde que freia exatamente assim, mas. É, tá entendeu? Tá aí. Tá Agora ah, lá, então aí ó. Então, eu, eu, eu imagino só o freio aí, eu nem sei o que freio. Com certeza o freio completamente errado, né? Olha só essa subidinha marota aí. Eu acho que é para é ir de quinta aí, mas como é no controle, né? Vocês sabem como é que é no controle, ruim e não vira né, no controle. Volante então, uma desgrama. Eu nem dei flashback porque eu sabia que os caras não iam pegar. Eu, né? Mas é ler que não sei o que. Não posso deixar só no motor elétrico que eu tenho dos caras. É. <risos> Vamos completar essa, essa volta então aí. Olha só. Que escurva bonita. Pior que foi até que bom, acho que é a melhor curva que eu, que eu faço nessa pista. <risos> Mas e, vamos pro final aí porque não tem nada. Beleza, estamos aqui novamente. Quanto tempo né? E eu pulei um pouquinho mais da linha de chegada, né? Porque não vai ter nada mesmo de especial. Já ganhei já. E se eu errar novamente eu vou conseguir ganhar de qualquer jeito. E tipo, esse desafio é muito Michuruca, cara. Muito Michuruca. Os caras já, já dão a posição de mão beijada do BZ mano, é incrível Essa curva aí. <risos> eu acho que fiz, eu fiz certo, só faltou ele na pista só, daí e eu, <risos> eu ia fazer certo. Mas beleza. E, mano, vocês vão ver, o capacete que eu escolhi, cara, combinou muito com o carro, mano. Não, mano, vocês oh, vão ver, cara. Vocês vão ver, combinou bastante, mano. Se você estiver fazendo modo carreira aí, se esco escolha esse capacete, se tiver na Williams também, né. Escolha esse capacete que vai combinar bastante com o com, com, com carro, né, mano. É incrível, cara. Se você gosta de combinar coisas ainda, Mas. É mais ainda. Mas aí, ó. Curva linda né mano, melhor curva do mundo E vamos finalizar essa volta Aqui na Espanha E assim como em 2012 Vemos um piloto da Williams se defender Contra a Ferrari Para obter uma vitória no Grande Prêmio da Espanha E agora a gente vai no modo fácil no Brasil. Mantenha o segundo lugar e gerencie o combustível. Uma parada no meio da corrida volta a assombrar a Ferrari agora. O piloto deles vai tentar gerenciar o pouco combustível que resta. Ele precisará usar toda a sua experiência para manter a posição até o fim da corrida. E, e bom, estamos aqui já no Brasil. Olha só. Brasil, os caras já colocam o combustível rico, né, mano? Esperteza é além do limite. Vai, <risos> é beleza? Colocar na econômica aí e como eu falei, os caras já dá a posição para mim de graça, sem, sem eu fazer esforço nenhum. E sabendo que o negócio é muito fácil, então não precisa nem me esforçar mesmo. É só deixar na econômica ali, pronto, pronto, acabou. Posso ter. Hum, eu posso ter mais, mais 20 voltas de combustível que eu, Né, tipo, e usar só na econômico Que eu vou ganhar a corrida O carro vai ficar pesado pra caramba Mas eu ganho a Sem problema Ai, ai Mas beleza Como sempre, não tem nada aí para falar Porque os caras não fazem nenhum esforço De eu conseguir uma posição, não sei o que Ultrapasse com o bico quebrado, ah, sei lá Mas, é... é vamos pro final porque não vai ter nada e aí estamos no final beleza e já que não tem nada pra falar vão escutando esse som de batedeira aí E finalmente a gente acabou essa coisa, velho aí. Já não aguento mais. Espero que o próximo seja muito melhor. Com uma parada no meio da corrida, a Ferrari teve um grande ganho e o piloto conseguiu controlar o combustível e garantir um ótimo resultado. E vamos finalizando esse vídeo, galera. Vamos lá finalizando. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder todos os vídeos de Fórmula 1 aqui no canal meio dia 15, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, beleza? Né? E mais vol... vai voltar os vídeos normais aqui, beleza? Não sei se eu vou soltar dois vídeos hoje, eu acho que vou, tá? Mas valeu, falou e tchau.